então aqui vamos começar tá eu irei precisar de 27 marcadores ok bom como vocês estão vendo eu marquei aqui no leque tá aqui embaixo eu vou precisar de 17 marcadores tá então o que, que eu fiz Para não ter que ficar toda hora tira daqui né guarda lá no potinho né e tal depois pega de novo e tal eu já deixo aqui tá então por isso mesmo que eu falei pra vocês olha só aqui eu passei pra vocês como fazer né essa carreirinha aqui tá aí eu falei pra vocês segue fazendo tá até onde tem a carreirinha do ponto alto duas correntinhas, ponto alto tá agora a gente vai fazer a carreirinha do ponto alto aqui tá ok então começando na carreira número 1. Um, tá então olha só onde eu vou marcar tá vendo que tem aqui ó bem no leque no meio tá na terceira bolinha eu vou tirar daqui e vou colocar aqui bom eu distribuí não precisa ser assim exatamente do jeito que eu tô fazendo aqui, tá? Eu distribuí 17, OK? E assim, dessa forma. Bom, aí vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Eu, por exemplo, eu coloquei aqui, pulei um e fui no hum. próximo. Então eu vou fazer aqui, no próximo. Aquilo que sobrar, né? Vai sobrar ainda as argolinhas, então o que, que você faz? Você coloca um mais ou menos aqui, tá? Outro mais pra cá, né? E como eu fiz aqui, ó, tá vendo? Um seguido do outro, ó. Ok? Bom, essa parte, né? Vocês podem até achar meio que chatinho, né? Tem que fazer isso daqui. Toda vez que você for fazer a carreira do ponto alto, você vai ter que fazer isso aqui, tá? porque a gente vai ter que fazer diminuições, porque senão a peça ela vai começar é tipo aumentar, aumentar, aumentar, igual eu falei para vocês, ela vai virar uma bata, tá? Ela não vai virar uma blusa aqui. Por que aqui? Porque se eu colocar aqui em cima vai me atrapalhar na hora que eu for fazer o ponto alto aí tem que ficar tirando. Então eu coloco aqui embaixo, tá? E aqui onde coloquei os marcadores é onde eu vou fazer as diminuições, então eu preciso de 17 marcadores, né? Para fazer a carreira do ponto alto depois eu vou precisar mais de 10 para fazer a carreira seguinte, que é a carreira onde tem as correntinhas e o ponto baixo, que é a segunda carreira tá. Não vai dar problema. Aí, ah, por que, que eu estou fazendo assim? Por exemplo, é eu faço a diminuição aqui na carreira um e depois eu tenho que fazer na carreira dois para que aqui não fique em excesso. Tá, para não ficar demais em uma carreira só. Por isso que eu distribuí. Bom, aqui tá é um ponto alto para cada onde tiver o um marcador eu vou fazer a diminuição e é bom vocês não tirarem o marcador do lugar porque depois você pode conferir antes de começar a próxima carreira tá é sempre bom porque às vezes você passa direto você não percebe aí você fala e agora né então para não dar errado na próxima carreira então é sempre bom dar uma olhadinha tá bom então aqui ó tem um marcador aqui no espaço tá então aqui eu vou fazer um ponto alto sem terminar, e aqui no seguinte um ponto alto sem terminar, e arremato aí. Aqui eu sigo fazendo um ponto alto para cada pontinho, tá? Bom, aqui é o seguinte: além, né? É daqui onde tem o um marcador, eu fiz aqui uma diminuição, tá? Chegando aqui. Nesse espaço onde eu vou de um leque para o outro, bem aqui nesse espaço maior, aqui eu tenho que fazer diminuição em todos eles, tá? Em todos. Então, aqui eu faço uma diminuição, faço um ponto alto sem terminar, aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar e arremato. E aqui eu sigo fazendo, tá? Então, além daqui eu fiz aqui a diminuição eu vou fazer aqui também então em todos aqui eu vou fazer aqui eu vou fazer aqui ó tá eu vou seguir fazendo tá bom então eu tenho que prestar bastante atenção nessa carreira por isso que eu falei pra vocês eu distribuí 17 nessa carreira porque tinha mais aqui então na segunda carreira eu vou fazer 10 além dessas daqui que eu tô fazendo Tá? para dar certinho então eu vou seguir fazendo dessa forma até dar a volta quando for fazer a segunda carreira eu vou mudar o alfinete de lugar eu vou subir tá aí eu já começo a fazer a as diminuições tá bom então olha só eu tirei os alfinetes e coloquei aqui os marcadores para vocês conseguirem enxergar melhor tá então olha só tem um que eu vou fazer aqui logo no começo né aqui mais dois aqui mais dois são cinco tá aqui um dois e mais dois tá são dez marcadores aqui agora que eu vou fazer 10 diminuições então olha só eu vou começar aqui tirando aqui tá então, essa vai ser a última carreira que eu vou fazer da diminuição. Tá, então, depois a gente vai seguir fazendo normalmente. Tá, então, aqui eu vou começar fazendo uma correntinha aqui mesmo nesse mesmo lugar, puxo uma laçadinha. Vou aqui no ponto seguinte, puxo uma laçadinha e arremato. Aqui no seguinte, um ponto baixo normal, faço uma, duas. Três correntinhas pulo um, dois, três e quatro, aqui eu faço um ponto baixo no seguinte, um ponto baixo, um, dois, três, três correntinhas, pulo, um, dois, três aqui no quarto faço um ponto baixo no seguinte, um ponto baixo, um, dois, três, três correntinhas, pulo um, dois, três aqui no quarto, um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo 123 um, correntinhas por um dois três aqui no quarto faço um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo não precisa ser exatamente onde eu coloquei o marcador tá se passar um pouquinho não tem problema o importante é fazer a diminuição tá um, dois, três correntinhas por um, três. aqui no quarto eu puxo uma laçadinha bem aqui no seguinte, puxo uma laçadinha, arremato, e aqui no ponto seguinte, faço um ponto baixo, ok? E vou seguir fazendo dessa forma até lá no final, sempre fazendo essa diminuição onde tiver o marcador, tá? Quero mostrar uma coisa pra vocês, é o seguinte, olha só, eu fiz aqui os dois pontos baixos, né? Eu faço aqui uma, duas, três correntinhas aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Tá, então, por que aqui deu quatro? Significa uma coisa: ou você esqueceu de fazer uma diminuição nesta mesma carreira, ou nessa do ponto alto. Então, você pode fazer uma aqui sem problema nenhum. Tá? Então, aqui, ó, uma, duas, três. Aqui eu pego uma laçadinha, aqui no seguinte, uma laçadinha e arremato. Faço aqui um ponto baixo. Faço uma duas três correntinhas por um dois três e aqui eu termino pegando no ponto baixo fazendo um ponto baixíssimo tá aí dá certinho tá bom então aqui eu vou continuar fazendo a terceira carreira tá que aqui há é três pontos altos três correntinhas e vou indo fazendo assim desta forma tá e aqui tem que dar certinho ok se não der certo você vai ter que desmanchar aqui você vai ter que é, fazer uma argolinha mais né então você vai fazer menos diminuições tá se então é só fazer isso tá porque pode acontecer de você ter errado alguma coisa né e você não percebeu tá bom então é só fazer assim desmancha e tem que dar certinho. Então aqui tem que terminar com a argolinha, que é essa argolinha aqui, ó. Tá? Aqui vai o ponto baixo, três correntinhas e aqui um ponto baixo, tá? Você tem que terminar fazendo três correntinhas para prender aqui. OK? Tem que dar certinho, tá bom? Então a gente sempre faz o teste nessa carreira. Ou você faz assim, ó. Aqui é o ponto alto, né? Aqui é a argolinha. Então eu vou contar só do ponto alto. Então eu conto aqui 12 um, e vou indo. 34 ok, ó. Pula um, vai no seguinte. Então aqui você sabe que é o ponto alto. Pula um, vai no seguinte, você sabe que é o ponto alto. Então aqui ponto alto e vai indo. Olha só. Eu vou fazer aqui com vocês para ver se vai dar certinho, tá? Eu não contei aqui ó ponto alto ponto alto ponto alto aqui ó ponto alto e vou indo né isso é só para testar para ver se tá realmente certo tá não pode ter argolinha a menos então aqui e vou indo até ali o final tá aqui aqui tô indo aqui então aqui depois que vocês verem que deu certinho tá ó deu certinho aqui é o ponto alto aqui é a argolinha que vai as três correntinhas e termina aqui tá então tá certinho